Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui alguns exercícios a serem resolvidos. Primeiro, queremos fatorar a seguinte expressão: 9x elevado à oitava potência, mais 6x elevado à quarta potência, y, mais y elevado à segunda potência. Qual o padrão que podemos utilizar para fatorar a expressão? Eu recomendo que você pause a aula e tente sozinho primeiro. Agora, vamos juntos. No enunciado, ao solicitar a fatoração, ele expressa que quer saber se alguma expressão pode, de forma geral, formar um padrão que combine com a expressão que temos em cima. E nós podemos, obviamente, usar a expressão de cima para fatorar até chegar na expressão solicitada no enunciado. Vamos começar com u mais v², ou U menos v. Ao quadrado. Você provavelmente já deve estar acostumado a ver binômios ao quadrado. E nessa situação, o nosso u mais v ao quadrado será igual a u ao quadrado mais 2uv mais v. Ao quadrado. E caso você observe de forma atenciosa o polinômio da esquerda, você consegue notar que essa expressão tem o formato da que fizemos à direita. E eu vou te explicar como. Se observar o 9x elevado à oitava como u, isso significa que u é igual a 3x elevado à quarta potência. E se você se você fizer essa expressão ao quadrado, você vai conseguir o 9x elevado a oitava. Agora, para y ao quadrado, se visualizar ele como v ao quadrado, isso significa que v é igual a y. Agora, para 2 vezes o v, se multiplicamos 3x elevado a quarta com y, vamos conseguir 3x elevado a quarta y. E como é 2 vezes o v, temos a expressão 6x elevado a quarta y. Assim, a resposta correta é a a. Para o próximo, queremos fatorar a expressão 4x elevado à sexta potência mais 10x ao cubo y mais 25. E mais uma vez seria legal você pausar o vídeo e tentar sozinho primeiro. Agora vamos juntos. Temos essa nova expressão e novamente precisamos chegar ao padrão correto. E mais uma vez temos três termos. Talvez possamos usar a opção A novamente. Vamos verificar. Se o primeiro termo é u ao quadrado, significa que temos 2x ao cubo. Se o terceiro é v ao quadrado, temos o 5. Por fim, o segundo, que temos o 2 vezes o v. Mas como temos um y, isso quebra totalmente nossa ideia de usar a alternativa A, já que não teríamos um padrão que bate com o necessário. E a alternativa B também não chega a ser viável. Aqui, já que como vimos antes seria u ao quadrado menos v ao quadrado o que não corresponde com o que precisamos por fim a alternativa c é a resposta correta já que nenhum dos padrões que temos disponíveis responde esse exercício vamos para um outro exercício queremos fatorar a expressão 36x elevado à quarta potência menos y mais 3 elevados à segunda potência e mais uma vez seria legal você pausar o vídeo e tentar sozinho primeiro Agora vamos juntos. Temos essa outra expressão e diferente das outras, ela possui somente dois termos e ambos parecem que são o quadrado de alguma coisa. E temos uma diferença de quadrados. E com essas informações já é possível pensar na alternativa B como correta. Porém, vamos confirmar se é isso mesmo. Se nos lembramos bem, u mais v vezes u menos v é u ao menos v ao Se nosso primeiro termo é u ao quadrado, isso significa que seria 6x ao E se o nosso segundo termo é termo é quadrado significa que seria, então, y mais 3. Dessa forma, conseguimos confirmar que a alternativa correta é a b. E é legal notar aqui que, já que o enunciado só pede o padrão, o exercício acaba sendo bem mais direto, já que não precisamos fatorar diretamente. Mas, por exemplo, caso fôssemos nessa situação, podemos dizer que a expressão é igual a 6x² mais y mais 3 vezes 6x² menos y mais 3. Eu espero, inclusive, que tenha ficado um pouco mais claro para você que usamos esse padrão para fatorar esse polinômio de grau alto, que essencialmente é só a diferença de dois quadrados. Vamos agora para o nosso último exercício. Queremos fatorar a seguinte expressão: 49 menos 10x elevado ao cubo. E como você já sabe, é melhor pausar o vídeo primeiro para tentar sozinho. E vamos lá. Nessa expressão, parece que talvez tenha uma diferença de dois quadrados. Vamos verificar. Se colocamos u igual a 7 para o primeiro termo, temos o 49. Mas para o segundo, que seria o v, que quadrado que iria nos deixar em 10x? Se pegamos a raiz quadrada de 10x ao cubo, vamos ter a raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de x ao cubo, o que no fim diz para nós que não vamos conseguir um número inteiro e por isso pouco adianta para nós. No fim, a única alternativa correta nesse exercício é a alternativa C. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima.